Programa de Brasil e hoje a encantadora dança do vento. O tradicional Salão IP está de volta Elas estão chegando as botas de inverno e então virou mania, café em bosques e vejam o melhor do carnaval. Que Deus, que Deus é. Você gosta de dança do ventre? Eu mesmo adoro! E hoje nós conversamos com a profissional de dança do ventre que vai nos falar um pouco sobre sua história e também sobre a dança. E na dança, mais de 15, mais de 15 anos. Como professora, comando há 5 anos. E dançando há 15 anos. Bacana! Vibrantes ou sóbrias todo ano, elas comandam, seja inverno ou até mesmo fora de inverno. Elas estão em evidência. As botas e se vemos em uma loja em Santa Bárbara do Oeste, conhecendo um pouco da sua coleção, como eu havia prometido. Hoje, eu tô aqui na loja Maria Pierina e nós vamos mostrar para vocês um pouco das novidades, né? Lara, isso essa é a nossa nova coleção 2023 que tá arrasando. Isso mesmo, vamos lá conferir. Inclusive, essa bota que eu estou calçando é dessa mesma coleção, 2023. Vamos lá, pessoal? Para a festa do peão, que é Juro, que é o forte da loja. Então temos bota bico fino, que nunca cai de moda, e a bico quadrado, que é uma tendência agora. Igual essa né, que eu Isso. É, todo mundo procura bico quadrado, dá, dá mais conforto, né? E as cores são essas cores sobras que você sempre recebe na sua coleção? É, que sempre predomina é o marrom, o areia. E o caramelo, são as cores assim mais procuradas, porém o vermelho está bem alto também, como Conversa... <Segue versão> é conferindo. Aquele cafezinho Pois é, tem muitos lugares Como bosque, chácaras Lugares com ar puro Natureza Oferecendo café E a galera vai em peso participar Nós aqui, do Café Jardim da Petit, estamos localizados em Nova Odessa. A gente fica aqui na Rodolfo Kibitz, é uma área urbana, né? mas temos uma chácara aqui. E aí temos o café dentro dessa chácara. Aqui fica as mesinhas debaixo da, das árvores, nós temos um conceito de café ao ar livre. Dá para você vir com a família, com os amigos, uma reunião de negócios, uma horinha que você quer tomar só um cafezinho, tem como. Uma hora que você está querendo, ah, eu vou sair para uma reuniãozinha com a família, com os amigos e trazer os filhos, tem o playground, tem o estacionamento próprio, temos uma área coberta, caso chova, então a gente também tem a opção de área coberta. Claro que. Um dia que tá sol, um dia bem gostoso, ficar debaixo das árvores é muito mais gostoso, né? Mas nós temos também a opção de era coberta. E as mesinhas elas ficam aqui fora, debaixo das árvores. Temos o, as galinhas, temos os coelhinhos, eles ficam todos soltos para as crianças poder aproveitar, brincar, correr atrás deles. Aqui tudo é caseiro: o pão é caseiro, o bolo é caseiro, as tortas são caseiras. Temos o nosso. Sorvete que é todo, tudo sem conservantes, tudo são naturais. A gente tem os pés aqui de acerola, manga. Então, nas épocas, todas as coisas são colhidas do pé. Carnaval 2023, vejam as melhores imagens, em blocos, maquiagens, fantasias e muito mais. Enfim, a galera se divertiu muito.